Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje, eu ia falar que é o dia mais aleatório, mas agora é o dia mais canônico da sua semana Exatamente, é quase um vídeo santo aqui Tudo que chega nesses vídeos aqui são canonizados galera Ismama é real, conhece Ismama? É um anagrama pra insamar E quem seria Ismama? Olha, Sisora, a mãe do Sanji, significa céu em japonês A mãe do Zoro, Terra significa... Terra. Insama ou Imu, ao contrário é Mar Ismama seria a mãe do Luffy Então é canônico Esse demônio vai acertar mesmo, não acredito nisso <risos> Ismama é real hein galera Lembra, você viu aqui primeiro Esse é o SBS. Quer canonizar também suas perguntas? Qualquer série, mandou aqui o autor já altera na hora Os links estão aqui na descrição, é só entrar Deixar sua perguntinha E antes de eu tirar essas dúvidas duvidosas Então confere no nosso patrocinador aí esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships e esse não é o único presente deles para vocês. World of Warships é um jogo de computador gratuito e vai por mim que a diversão é garantida. Mais de 44 milhões de jogadores esperam você para serem seus adversários ou formar alianças devastadoras. Mas você não precisa jogar apenas com um desconhecidos. Você pode jogar junto com os seus amigos para ver quem é melhor na pontaria, o que é pior. World of Warships tem mais de 40 mapas e 400 muitos navios para você controlar e essas embarcações são de diversas nacionalidades e o mais legal galera é que os climas dinâmicos que compõem o World of Warships acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e textura impressionante que tornam os mares do jogo praticamente indistinguíveis dos reais tem várias classes de navios para você escolher para conquistar os oceanos pode ser navio de guerra, destroyers, porta-aviões Cruzadores E se as profundezas o chamam Mergulhe nos submarinos O que é simplesmente insano Tem novos conteúdos lançados todos os meses Sejam novos navios, nações do jogo Cosméticos e até classes de navios Onde você pode sempre contar com novas experiências do jogo Como as enormes arenas de 12 contra 12 do World of Warships o jogo também está disponível em consoles. Então, se você quiser jogar comigo, baixa o link tá aqui na descrição. Aproveita e usa o código BRAVO para você ganhar um pacote de bindings insanos. Sim, um enorme pacote inicial. Então, espero vocês no World of Warships. Agora sim, vamos canonizar essas coisas malucas que vocês mandem para mim. Bruno Graça 2003, se o Roger podia ouvir com a voz de todas as coisas, o que os poneglyphes tinham a dizer, por que ele foi atrás do Odin? Por que ele mesmo não saiu pelo mundo ouvindo essas pedras? É uma excelente pergunta, eu creio que ao contrário dos reis do mar, ou mesmo com os unixas, onde esses animais eles têm uma voz que podem ser projetadas, as pedras... Elas acabam transmitindo o espírito Eu acho que o Luffy ele vai acabar escutando também a pedra de Lodestar Quando ele chegar naquela ali vamos ver aí como é que o Roger escutou uh, os poneglyphs com a voz de todas as coisas Vai ter uma repetição dessa cena, podem anotar aí Só que eu acho que vai ser uma coisa meio como sussurros, sabe? Palavras jogadas ao vento, com o Luffy nem percebendo exatamente o que é isso E não necessariamente alguém narrando totalmente a pedra Entendeu? Eu acho que vai ser essa coisa mais ligada ao espírito, com o Sussus e tal. Então, por isso que o Roger acabou não decifrando todos os poneglyphs Porque ele não sabia ler, mas podia escutar que tinha alguma coisa por trás daquela escrita dos poneglyphs tá? Otton Oliveira, se o Barba Negra quer os poderes de Akuma no Mi, por que ele não pega de refém Vegapunk e faz ele replicar os poderes para os seus subordinados? Visto que o Vegapunk tem contato com os poderes de toda elite da marinha. Tem dois problemas aqui. Primeiro. Iniciaram uma guerra contra o governo mundial, né? Que é o grande perigo. A mesma questão aí do Kaido, da Big Mom, porque eles não pegaram é, o Vegapunk. Porque se eles invadissem ali, é declaração de guerra contra o governo mundial. Por que que o Luffy tá ali? Ele não foi necessariamente raptar o Vegapunk. Ele caiu na ilha, por acaso, né? Depois daquela explosão que acabou alterando o clima, eles foram parar lá na ilha. E agora você pode ver que tem 100 navios da marinha indo em direção a Egghead. Então assim, o primeiro ponto é declaração de guerra. Um Yonkou entrando em guerra com o governo mundial, os outros imperadores obviamente vão se aproveitar e vão tomar seus territórios, vão invadir sua base, então tem que tomar muito cuidado. É sempre aquele jogo de quem ganha e quem perde. O primeiro ponto é esse. Segundo, mesmo que ele pegasse o Vegapunk, ele não conseguiria replicar frutos. O Vegapunk mesmo explica que demanda de muito investimento, muito dinheiro. Eu acho que a única organização que tem esse dinheiro para financiar, é o governo mundial visto que eles pegam essas taxas de proteção de país, de ilhas inteiras. Um Yonkou como barba negra, que nem dente tem. Oi, meu chapa, <risos> Duvido que ele consegue. Bancar o Mega Bank pra fazer a Kumano Mi. Caio Donadon, se a teoria do chapéu do Roger ser uma chave a ser usada na última ilha Onde o Roger conseguiu esse chapéu a princípio Será que qualquer chapéu de palha serviria? Olha, eu acho que o chapéu ele tem uma grande importância na história de One Piece Porque ele deve remontar ao Joy Boy Eu acho que é uma teoria bem aceita pelos fãs né, Que esse chapéu pertenceu realmente ao Joy Boy do passado, ou quem sabe pertenceu a Ismama Esses dois personagens estão conectados Parecem realmente que vem do século perdido E tem uma história por trás Mas eu acho que a galera mais aceita Como sendo um chapéu que pertenceu ao Joy Boy E ele representa essa coisa da vontade herdada Que vai passando é, para as pessoas E mantém essa chama viva Porém tem uma cena muito icônica Ao qual vemos um outro personagem não nomeado Utilizando um chapéu de palha Exatamente E isso está na história de Nolan O mentiroso Eu acredito Lembrando que o Nolan 400 anos atrás Tá bom galera? Mas você pode ver que tem um chapéu Pode ser um chapéu de palha comum Mas convenhamos O Oda ele não coloca coisas aleatórias assim por nada, vocês conhecem One Piece, tudo tem uma explicação, tudo tem uma conexão, e ele colocou esse personagem escutando a história do Nolan, com o um chapéuzinho de palha, na mesma forma que o Luffy costuma utilizar, né? amarrado no pescoço, para trás, então eu acho muito curioso essa cena, esse aqui pode ser o um antigo usuário do chapéu de palha, que foi passando esse chapéu, por gerações até de chegar no Roger. O que inspirou o Roger a ir para o mar? Eu já falei para vocês. Eu gosto que ele tenha se inspirado na história do Nolan. É assim, ele é uma representação do que é o Rei Pirata. né? Ele é um explorador. Ele conheceu o mundo todo. Foi taxado de mentiroso. E você tem muitas similaridades na execução do Nolan com o Roger. Então, essa pessoa que estava ali escutando a história verdadeira. Deve ter passado isso por gerações. Até chegar no Roger que herdou esse chapéu. E também a história. E isso inspirou a ir para o mar. A virar o um mundo de cabeça para baixo. Então muito possivelmente essa pessoa tinha o um chapéu de palha. E aí entra nessa questão metafórica da vontade herdada. Até os passarinhos gostaram que eu estou falando. E então, Tan como sua família encara sua profissão de youtuber? Eu sempre fico curioso quando penso que vocês comunicadores do YouTube também tem uma vida normal fora das telas. Foi super natural assim a transição. Deu largar o meu emprego, viver do canal. Mas obviamente que no começo as pessoas não entendem muito bem o que você faz, quem vai pagar o seu salário, para quem você trabalha afinal de contas então tem um pouco dessas dúvidas ao qual vão se acostumando no tempo mas eu fui bem apoiado assim na minha transição para viver inteiramente do youtube, tá bom? se você tá pensando em viver no youtube, começou um canal, o que eu falo para você é vai devagarinho, começa o seu canal, continua trabalhando, não vai largar tudo, jogar as coisas tudo pro alto para você tentar viver do canal. Porque é difícil. Tem alguns caminhos que você pode seguir para facilitar isso. Pensa um dia, sei lá, em fazer uma live, fazer, juntar a galera aí pra gente fazer um seminário de como se tornar youtuber, como viver disso. Porque eu já dei dicas para vários canais assim. Eu vejo que a galera acabou fazendo essa transição de viver do canal. É muito legal isso. Então. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, sei lá, você é, tem filhos, é casado, você tem a sua renda ali para pagar seu aluguel e tal, e você larga tudo porque nos dois primeiros meses o seu canal deu dinheiro, aí no terceiro cai, você acaba ficando louco, arrancando o cabelo, acaba se estressando, ansiedade, trabalha mais do que deve, então tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? A minha transição foi super natural porque quando eu comecei no YouTube, eu não vim por dinheiro, e eu acho que esse é o ponto principal, se você começa por dinheiro, para fazer vídeos ou qualquer coisa, você começou errado. Sinto lhe dizer, tá bom? Mas você começou errado. Eu comecei sem pretensão, queria fazer amigos, arranjei um monte de doido, tá aí assistindo agora, e as coisas vieram naturalmente, o dinheiro acabou se tornando uma consequência. E aí por conta disso, eu acho que deu certo, e aí também tive um apoio da minha família, tá bom? GFC, recentemente terminei Berserk, que é uma obra magnífica. Valeu a pena cada trauma ao longo do caminho. Tava vendo os vídeos antigos de Berserk do teu canal. E notei que você até comprou um livro de ocultismo pra fazer teoria pro canal. Primeira vez que li Berserk, fiquei traumatizado nos capítulos iniciais. Dropei seis meses depois. Deu vontade de ler. Voltei e li tudo em uma semana. É verdade, eu comprei um livro... <risos> do Alistair Crowley O bruxo, o mago Porque tem umas referências muito legais ao Moonlight Boy do, De Berserk Meio que a origem, o que explica, o que, que é E é bem legal esse vídeo, acabei fazendo uma teoria baseada nesse Mas comprei esse livro, tudo em inglês Li, fiquei, doido, saí fazendo magia Igual Harry Potter, igual Johnny Poker <risos> Virei o Johnny Poker aí do ocultismo Mas comprei mesmo Foi bem legal esse vídeo Berserk é isso, é uma obra que choca não digo, é, pode traumatizar assim, se você for mais sensível, se você for é, principalmente a temas religiosos e alguns outros temas mais pesados, Berserk é uma série que às vezes pode acabar traumatizando a ah, o pessoal não gosta, mas como eu sei que vocês são tudo doido, vai ler, vai ficar, cara, eu não acredito que existe isso aqui, não existe isso mesmo no anime, eu achei que era só poder de amizade. Berserk é muito legal por conta disso, porque ele quebra a barreira das pessoas do entendimento do que os animes e os mangás podem fazer É por isso que eu gosto muito, eu amo anime e mangá Porque tem... tem história de tudo Eu tava lendo esses dias aí um mangá de pesca <risos> E é mó legal, eu, eu nem pesco Mangá de ping pong, você joga ping pong? Eu não Já joguei há muito tempo, mas tava lendo um mangá de ping pong, divertidíssimo Fui ler Haikyuu de vôlei, comprei uma rede e uma bola Então tem mangá de tudo que você imaginar Não somente de lutas E isso que é maravilhoso nessas histórias japonesas Vamos lá, Eric Grillo Oda revelando tanta coisa importante deu ano no SBS Com os pais do Zoro, passado do Kid, sobrenome da Otama Será que ele vai revelar o passado e motivação de Kaido no mangá ainda? Ou vai deixar pro SBS? Eu tenho medo, Eric eu tenho muito medo, uma das coisas que eu mais falava assim nos vídeos é Galera, quando chegar o flashback do Kaido se prepara Porque vai ser sinistro, certamente um dos melhores personagens, nível do Flamingo ali, o passado dele, pesado Aí chegou o flashback do Kaido, foi aquela decepção, uma coisa ultra rápida ter Terminamos o ano, não sabemos nem porque o Kaido é depressivo A gente teoriza, a gente vai para um caminho e tal, mas por quê Eu achei que teria uma explicação, não teve né? inclusive eu, eu falo assim que o ano é um arco inflado e algumas pessoas vieram criticar falando que é fica falando que o arco é inflado mas o Oda ele organiza tal tá? quando eu falo que é inflado de personagens é que isso acaba tirando a construção de outros como você citou aqui de Otama de Kid do próprio Zoro quem não começou o arco de Ano falando que era o arco do Zoro Por que, que o Oda revela isso tem fã galera que é casual que não lê a SBS. que talvez nunca vai saber aí qual que é a linhagem do Zoro Entendeu? Essas são as minhas críticas em relação a isso. E quando você coloca muitos personagens. Que talvez não sejam tão necessários. Teve um capítulo. Eu juro para vocês. Teve um capítulo de One Piece. No arco de Wano. 14 páginas. 42 personagens apareceram em um capítulo. Aí é complicado. Entendeu? Então assim. O arco de ano é um dos meus favoritos. É inegável isso. Mas eu acho que poderia ser melhor referente a certas coisas. Como a Tama. Né? Poderia colocar num balão ali. Eu, eu acho que o Oda vai voltar para o ano ainda. Eu espero que, vai, que tenha uma, uma espécie de, de redenção quanto a isso. Eu acho que o filme Red acabou estragando um pouco. O Oda acelerar as coisas. A aparição do Shanks para divulgar o filme ali. Também foi uma coisa que eu acho que não estava planejada. Vocês notam que houve assim, um, um, uma coisa que foi acelerada para encaixar o filme Red. Infelizmente é dinheiro, né galera? E aí quando entra nisso o autor tem que se dobrar à vontade da editora. Então acabou acontecendo Mas eu acho que ainda vamos voltar para o One E desvendar muitas coisas Como o pessoal descobrindo sim que a Otama é uma Kurozumi O passado de Kaido eu torço muito que, que venha a ser mostrado E eu tenho a ideia de que não apareceu Porque senão revelaria muito dos Rocks e tudo mais Mas eu não sei né, se vai para esse caminho ou não Espero que vejamos mais do Kaido Eu gostaria muito, muito, muito de ver realmente esse personagem, a história da Big Mom e o passado dela é muito legal. Muito legal. 10 anos luz melhor que a do Kaido. Mas e aí? Então é complicado. Tudo se resume a pressa. Muitos personagens... Desenvolvimento sendo cobrado ali pelos editores, pela editora também, e o autor acaba se dobrando. Eu acho que o Ode, ele, ele é uma máquina, ele começa a escrever e ele vai colocando coisas, tendo ideias, fazendo um monte de coisa, mas ele não pode desenvolver tudo. Já falei pra vocês que um capítulo, 15 páginas, geralmente tem o um dobro, dobro de páginas ali. Aí os editores vão e cortam, entendeu? Não é nem culpa do autor, mas é os próprios editores que tiram essas páginas que eles acham que... Não são necessárias. Aí as coisas acabam indo parar no SBS. Luiz Gisbert. Nunca vi ninguém perguntando sobre o Jujutsu Kaisen. Nem sei se pode. <risos> Mas gostaria de saber como funciona os seis olhos do Clã Goju. Claro que pode. Pode perguntar de qualquer série. Tá bom, galera? Geralmente eu falo mais é, de One Piece. Porque são as perguntas que aparecem mais aqui na, no SBS. eu não fico escolhendo perguntas. Eu vou baixando, vou lendo e pego de forma aleatória. Juro pra vocês. É, Clã Gojo, seis olhos, como funcionam esses poderes? Ainda não foi totalmente revelado, pode ter algo a ver com o Tengen, que tem uma conexão com os seis olhos, isso nasce no clã Gojo, agora a habilidade em si, primeiro que ele permite que o Gojo utilize energia amaldiçoada quase que infinitamente, é por isso que ele consegue utilizar o ilimitado, que é uma técnica inata da sua família, essa técnica não funcionaria sem os seis olhos, porque ela demanda muita, muita, muita energia, com os seis olhos... Ele pode fazer isso sem se cansar. E é por isso que ele é o feiticeiro mais forte do mundo. Uma outra coisa que foi revelada também pelo autor, por Akutami, é que os seis olhos, ele funciona como uma espécie de Matrix. Sabe o Nil quando ele desperta? Ele começa a ver todo mundo em forma de Matrix, com códigos e tudo mais. Os seis olhos, o Gojo, ele enxerga assim. Só que em forma de energia amaldiçoada. Ele enxerga os códigos da energia amaldiçoada. E é por isso que ele usa a bandana. Porque é muita informação para ele estar processando. Entendeu? É basicamente isso, mas tem mais coisa ainda que não foi revelada aí dos Seis olhos. Vamos lá, Yukai, pergunta de One Punch Man, se o King é conhecido como o mano mais forte de todos e consegue derrotar as maiores ameaças facilmente, por que ele não é herói número 1 um do lugar do Blast? <risos> Boa pergunta, por que a classificação de heróis da classe S não é referente a poder? É referente a diversas coisas, a popularidade e tudo mais. O King, em teoria, deveria ser o número 1, um, mas por que ele não é? Porque ele entrou recentemente. Na associação dos heróis Ele é bem novato, ali, já é número 7 Então não é referente a poder Você pode pegar aqui o Flash Flash que é bem poderoso Deve ser nível ali do Atomic Samurai E tava na posição 13 se eu não me engano Entendeu? O ranking não se refere a força A contribuição, a tempo A diversas outras coisas que os heróis fazem E o King certamente vai estar lá no <risos> No top 1 muito em breve Lars Alexander, é possível que se a Serafim Bohancock ver o Luffy, criar um sentimento por ele, sentimento de ser mais forte que o comando, até mesmo do Gorosei, e o Luffy pede a ela para destransformar o Soap e a Lilith. Ô oh, Lars, <risos> é verdade né? Eu tinha falado no começo que tinha aquela coisa dos sentimentos é, primitivos aflorarem nessas criações, e que poderia surgir na Bohancock caso ela visse o Luffy, quer dizer, na S Snake, que ela se apaixonaria também. Então seria interessante Talvez realmente não precise entrar em confronto Chegar um Gorosei Ela se apaixona pelo Luffy E destransforme os seus amigos Excelente Tinha me esquecido completamente disso E essa parte eu acho que é bem mais a cara do Oda Acabar acontecendo Lucas Amorim As frutas são os sonhos das pessoas Será que o fato do Barba Negra não dormir Faz com que ele possa possuir duas frutas Ou mais? Seria ele o ladrão de sonhos? Lembrando que tem algumas diferenças aqui, tá galera? É dito que as frutas são originadas pelo desejo das pessoas. E aí acabamos levando isso que elas se tornam sonhos das pessoas. O Barba Negra não sonhar é essa coisa mais onírica. E não na verdade dele ter um objetivo, um desejo a se concretizar. Então o fato dele não dormir e não sonhar não impede dele acordado ter um sonho, um desejo. Perceberam a diferença aqui, as nuances? Sonho, desejo... Sonho, onírico, pesadelo, essas coisas... É, são duas coisas separadas, tá? Mas é One Piece, licença poética. Tem que entender o seguinte... A fruta da escuridão surgiu do desejo, do sonho de alguém. Quem tem um sonho tão obscuro ao ponto de criar a fruta das trevas? Que inclusive anula o desejo das pessoas. Então a origem da Yami Yami se você for ver assim nessas entrelinhas... Ela é bem sinistra, né? Quem deu origem? Quais as pessoas que deram origem à fruta da escuridão? Tem essa temática muito legal é, dos clãs de Wano, todos terem lua no seu nome, com exceção da família do Orochi, que significa carvão preto. Enquanto todos os outros têm lua, lua nevada, lua não sei o que, Orochi carvão preto. Pode ser que essa família remeta a criação dessa fruta da escuridão. E tem aquela coisa né, do Barba Branca falando para o Barba Negra que ele não é o D que o Roger espera. Como se tivesse uma mancha também nessa família D do lado do Barba Negra. Então são diversas coisas. Não sei se é porque ele não dorme que ele pode ter duas frutas. Mas está ligado diretamente a isso. Está ligado à sua biologia, ao seu corpo estranho. A resposta principal é isso. Corpo estranho. Mas como eu disse, né, galera, o, o outro, ele pode ir para esse caminho. Ah, ele não dorme, ele não sonha, então ele pode absorver os sonhos e os desejos de quantas pessoas ele quiser. De repente ele não separe essas duas coisas e faça uma só. Sonho é sonho, pronto, acabou. E aí ele pode ter uma, duas, três, quatro frutas. Pela temática, três. né, Porque tem três crânios, tem todo esse mistério envolvendo a sua Jolly Roger que sempre representa algo muito icônico em relação... O pirata, ele tem três pistolas Ele já teve umas transições de personalidades Os seus dentes que faltam já mudaram de lugar Eu acho muito legal essas coisas Dá pra teorizar muito sobre o Barba Negra né? Dá pra fazer muitas e muitas teorias E muitas respostas Eu Acho que é o personagem que as pessoas mais têm Coisas interessantes a se debater E esse caminho dele não dormir Está ligado a ele não ter dois frutos Não sei se o fato dele não sonhar mas mesmo assim é interessante, né? aquela cena dele chorando, olhando para a lua É muito impactante e acaba tendo essa conexão muito poderosa Por que o barba negritão pode ter duas frutas? Primeiro, eu acho que é pela Yami Aminomi que tem alguma coisa assim. Ele queria essa fruta há muito tempo E essa combinação com o seu corpo estranho Que pode estar relacionado ao seu sono que nunca vem Ele pode trocar a personalidade enquanto um dorme e o outro assume Legal isso, né? Muito interessante o personagem Barba Negra sendo criado. Não acho que é uma criação do Vegapunk, até pela idade dele. Ali, beirando 40 anos, os medes, é após os eventos da ilha de God Valley. O Barba Negra já havia nascido. O outro, ele já fez uns rascunhos sobre a mãe do Barba Negra. E que ele teria duas irmãs. Olha que coisa interessante, né? Sabia disso? Saiu no Alpice Magazine. A mãe do... Bar... O Ace, ele iria encontrar a... A mãe do Barba Negra e as duas irmãs dele. E o Oda decidiu tirar isso. Talvez essas duas irmãs se tornem dois irmãos. Cada irmão possuindo o seu próprio DNA fundidos em um corpo. Não sabemos como ou porque. Não é uma fruta da assimilação. Quem tem essa fruta são os 10 gêmeos lá da família da Big Mom. Que eles podem se fundir. Lembra que eles fundiam e faziam um único ser? Não é essa fruta, mas de alguma forma eles estão unidos. Seja na alma, seja no espírito. Eu acho que a alma é muito importante também para esse conceito das frutas. E eu falo bastante, né? <risos> é isso. Bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se você gostou, faz o quê? Deixa um likezão aí. né? custa nada. Até a próxima, valeu por assistir meus amigos, fui.